Saudações povo, tudo bem com vocês? Bem, já faz um tempo que eu não trago Friday Night Funkin' aqui, mas hoje eu simplesmente não podia deixar passar. Na minha última live me enviaram um mod onde você batalha contra mim. Exatamente, contra Mr. Bunny. Eu nem preciso dizer que eu fiquei super feliz com isso, né? Quem fez o mod foi o Berdo, o Alkin e o Lobin, e o mod tá lotado de referência, então se você acompanha o canal há um tempo, com certeza você vai curtir esse vídeo. E é claro, se você curtir, não esquece de deixar o like aí embaixo e comentar o que você achou, é claro. Essas coisas são rapidinhas de fazer e me ajudam pra caramba, vocês não tem ideia. E se por acaso você quiser jogar esse mod também, eu vou deixar o link na descrição. Fiquem à vontade pra falar o score que vocês fizeram nas músicas, e até mesmo se você quiser gravar ou streamar esse mod, pode mandar pra mim que eu vou gostar de ver isso. Agora, sem mais enrolações, bora pro vídeo. Ai, ai, ai! Ui, ui, ui! Caralho, essa música foi o lobinho que fez? Então é uma imagem de música, velho! Oh, fuck! Olha o desenho no fundo, mano! Isso é muito foda, velho! Ai, ai, ai! Eu tô ansioso, mano! Ai, caralho, meu Deus Wick caveira, mano Shed Bunny, beleza Tracks Vibin, Kerek John and Rich <risos> Beleza, vamos lá Não faço ideia assim, se isso é difícil ou não Ah, véio... mano! ah! ah! Nossa, <risos> velho Mano Nossa, velho 3, 2, porra! É o setup, mano! É o cenários. O VRzinho na parede, o quadro do Querek. Um pinto lá em cima, mano! Tinha que ter pinto, né, velho? Oh, fuck, mano! Mas se foder, você fala que não sabe fazer vocal, velho! A voz tá bonitinha, mano! Eu tô meio tenso, mano. Eu tô com medo de falhar nas músicas porque eu tô realmente meio tenso, véi. Caralho, isso tá muito foda, gente. Olha os quadros lá em cima, velho, O banido. Ai, caralho, eu tô distraído, velho. Ai caralho, não vai me torturar, senhor verdo. Ai caralho, medo, medo. Tá safe, tá safe Tá safe demais, tá safe demais O meu personagem usa Crocs E isso é muito bom Ai, ai, ai Olha o Trolls ali em cima, mano A plaquinha do YouTube, o Kinect Nossa, véi Vou ficar dançando tanto, vocês você já sabe, né Eu fico distraído, me foda Ai, meu Deus Eu falo que eu não vou me distrair, mas eu me distraio mesmo assim, velho Mano, engraçado que eu tô muito puto, velho Pegaram a minha essência Sim, uma, o desenho da barrinha é muito foda também, velho Oh, vou deixar ele ganhar um pouco de mim, mano Só pra ver, calma Deixa eu ganhar de mim, no caso, né Ai, meu Deus Ó, oh, ele muda o rostinho pro sériozinho Depois ele fica o caveira quando tá perdendo Muito foda cara cuidaram de cada detalhezinho, velho. Eu tô com um pouco de medo e curioso sobre a próxima música, velho. Foda demais, mano. Foda demais. Ai ai ai. Ai meu Deus. Fudeu, Fudeste? Ai, ai, ai, ai, meu Deus, Fodeu! Eu fico olhando pro chat, mano Mano, essa pica ali em cima, velho. <SILENCIO> oh, Alki, okay, na moral, tá de parabéns esses desenhos, velho. Puta merda, mano. Ai! Você vai morrer, Mr. Bonus. Ai, caralho! Você vai perecer, Mr. Bonus. Você perecerá para Boyfriend Ai, meu Deus! Nervoso, velho. Tô lutando contra mim mesmo. Não é todo dia que isso acontece. Puta merda, gente. Que coisa maravilhosa, velho. Que coisa maravilhosa. Tô muito feliz, velho. Tem uma música teste? É isso que você disse, Verdo? Vamos ver a música teste. Test Hard. Parece que eu conheço esse instrumental de algum lugar. Devo estar ficando louco. Quem está ouvindo aqui? <risos> beleza, beleza. <risos> Hell yeah Que isso, mano? Para, velho! que porra foi essa? Isso foi meio creepy Tem um pipizinho Tem um pipi... Ah!